Olha o tronco desse pé de pinheiro, gente. Olha essa mamãe aqui que é enorme. Linda. Isso aí é chaxim que chama. É. Então, mas o tronco, essa não vai, essa mamai. É o tronco o chaxim, né? Sim, o tronco. Essa não vai. Tem alguma coisa aqui dentro? Deve ter. Eu fico pensando, não posso fazer isso, mas fico pensando nas orquídeas. Aqui, ó. Aqui caiu, dá para vocês verem. Caiu, tá vendo? Ó. Tem espinho, bem, mas é bem pouco. Caiu, tá vendo? Olha que coisa mais linda. E tá aqui, ó. A própria natureza cuida. Mas a madeira está vindo junto, tava nesse pé de, eu acho que isso aqui é o bambu de fazer balaio, e tem um lugar aqui embaixo, pena que eu não consigo chegar lá, porque tem muito, muito galho de pinheiro, aí não dá para ir, simplesmente lindo, vou ver se ali na frente eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Não deu ainda. Aí, aqui já dá para ter uma noção. Ah, eu encontrei um, um galho aqui. Olha só que gostoso. Deixa eu tentar subir aqui. Tô subindo. Felizmente não está escorregando. Se escorregar, o tombo aqui é certeiro. Aí, que gostoso, que gostoso de ver uma imagem dessa, ó. Olha. Olha que água linda, ó. Linda e limpa. Oi! Olha que bonito, ó. E a água ela é assim, ela vai indo, né? Devagarzinho, vai fazendo um suco, de repente vai indo, vai aprofundando. Olha como é que fica isso. Olha, gente. O lugar onde ele. Meu Deus, que coisa mais linda. Pra quem tá no lugar como nós estamos, é fora de série. Não tem palavras pra, pra mostrar. Isso aqui é diretamente da Só tem que estar tá esperto. Olha só, gente. Mas cano também quase não tem, né? Tá Olha. Então, essa caixa. Essa caixa aqui é do vizinho recente. É, né? Sobra muito da nossa lá e o pai você deu um caminho para ele e tá sobrando outra lá. É o nosso. lá. Ah, oh, entendi, Josué. É um o nosso. É Olha o cano aqui. Olha o cano aqui. Esse aí tá sobrando. Tá sobrando isso aqui? Ah. Vai lá pra casa, então. Olha, gente. Se Deus quiser, na graça de Deus. Olha só. É isso aí. Vai 24 horas. Deus faz coisa é. certinha. É. 24 horas. Ô, oh, bem? Ah. bebe água ali, Madalena, ó. Espera aí, vou chamar mostrar isso Pessoal, agora é a minha vez de tomar, né? Olha é o um cachorro que chique. Olha que água. Ai, que legal. Tem tá bem. refrescando lá, ó. Deixa tá eu filmar o youtuber Kaique de Oliveira, ou Kaique Oliveira, aliás, bebendo água diretamente da minha, ó. não, do no cano. Nossa, que coisa mais linda, viu? Lógico, Pode. seu filho. Vida eu... de Deus, <risos> é seu filho. Olha lá, eu sou, olha lá o nosso eu sou apaixonada por mim, eu vi, né, Tá refrescando, Madalena, olha lá pra você ver. Eita, nós. Né, não? Alguém veio aqui pra fazer isso, né? Que tá tudo cortado ali. Ali bem bebe água ali, ó. Eu sou apaixonada por pelas menas. Acho muito lindo. Uma riqueza de Deus. É que brota. Tá vocês bom, vão... Caíque, deixa pra mim. Deixa pra nós, Caíque. Por favor, tá faz isso senão. Nem... E tem gente que tem água, à vontade. O... A ver parece o vizinho, na pedra para o rapaz. Não posso saber, não tem sair, Deus do céu, oh, tem tá um pecado. Mas é só fazer igual ah, tá aqui, ó. Às vezes sobra. Não, não tá fedendo nada, nem riba. Então? Não, não tá deixa nada. Deixa aí, Caíque, eu que coisa não? Vai beber água onde, Ben? Ali. Ali. mesmo? É. Dessa bolsa. É aqui. mesmo. Uma garbo tomar. Vai lá beber sua água lá. E tem cara que gosta da chamada 51. Quem ah, essa, aqui, essa é aqui é chique de no que último. Né? Que é melhor que isso aí, Águas 51? Então, é brincadeira uma coisa dessa? Ah, enquanto o Kaique me filma, eu filme ele. Eu filme ele. Deixa eu ver bem. Já, mas já matou sua sede? Não, é que... Tá gelada. Eu tô gelada. Eu eu no lugar errado. Olha é essa câmera aí, nega. <risos> Olha, a à vontade, eu tô no lugar errado. É, é. Agora tá na cor minha amarelada a água, você percebeu? Certo. Certo, agora você é agora na mão. É, porque é menina, é assim é mesmo, já é é que ela vinha de novo. Não, já tá caminho batido aí. Ah, é que tá lindo o que tá Isso, aqui daqui pra é frente agora, aqui é nascente, cara. Aqui fizeram. aqui assim, no lugar errado. Região, tá vendendo aqui, aqui, ó. Hum. Aqui, no lugar errado. Ah, aqui, não, já começou a limpar de novo. É, aqui, aqui é. então. Ela. Coloca, coloca essa benção na casa de quantas pessoas? Quer ver? Muita. Só lá na minha família é. é seis casas. Meu Deus. Agora Sim. tem mais da Guimardi lá, sete. É pra ir errado, é sete. Hum. E agora é mal vizinho que comprou um sítio ali, ó. Ele já tá pois. levando para ele. Levando pra ele Pudei, José. Também. Agora é o Cícero, né? Vamos filmar ele bebendo água, craque. Claro. Ele teve paciência de esperar nós tudo, beber né? Eu tô morto de sede. Eu tô com sede mesmo, mas não tô com muita sede assim, não. Ó, oh, geladinho, hein? Gelado. Agora grava o Cícero aqui, Kaique, bebendo água, aí, ó. Tá registrado esse momento. Ó oh, o picão dele. <risos> Olha, acabou. É pouca gente que fica aqui, viu gente? Ah. Ah, não é muita não, que é raro. delícia. Essa aqui vai aonde? Isso aqui vai na casa do vizinho lá. lá você vai, vai colocar ali então? Isso, é dali. Daqui de dentro? Eu não, eu, eu não. Aí dentro? Deixa eu passar ela aí. Um pau está? Ah é, é verdade. Passa pra cá. Dá a mão, aí, ó. Você já, já afundou ali que eu aí. vi, né? Vi. Aqui afunda, aqui afunda. Para, você não bebeu 51, então não. você para. Tá liso. Nossa, pai do céu. Que bacana, né? De... Hum. Ai, que bacana, né? toma né? deixa, deixa eu filmar aí. Olha lá, gente, ó. vem Pelo cano que nós estávamos bebendo água, nesse cano preto. Enche essa caixa. Dessa caixa, ele tirou um outro, vai lá pra, pra casa dele. Vai, vai lá pra... Tem riqueza maior na vida do que uma água na terra? E esse outro aí vai ser o nosso. Esse aí tá sobrando. É, caninho, fica esperto não, viu? Olha que benção de Deus, ó. E lá em cima, siriemas ou seriemas? Ah, depende, né? Fala falam seriema, né? Ô, siriema do Mato Grosso, teu canto triste me fez lembrar. Ô, oh, coisa boa. É, José, quantas... Quantas horas vocês demoraram, sei lá, um minuto para trazer aquela caixa para cá? Então, mas aí sim, não tava de jeito, hoje tá eu tô surpreendido, que um, um, o dia que eu vim aqui de uma vez, não tinha estado de ar caído, não. Mas aqui foi chuva? Isso aqui é tudo desgra desgraça da chuva. É. Aqui. Nossa, Padrinho Deca, vem aqui direto. Olha gente, ó. não vou nem enfiar o pé aqui para não, olha, olha. Era uma boa mesmo, hein? O tamanho do buraco um porque não não tá, meu pé. Olha, se for empurrando tá o corpo ele, deixando o corpo. Olha que, tá perigo, essas olha, essas olha que perigo. É ó. Olha que perigo. olha. aí Se põe o pés tá é todo, você saca afunda. a funda? A um tem... <risos> Gente, todos esses pontinhos brancos que vocês estão vendo aqui, ó. São cogumelos, ó. Ou, ou parente dos cogumelos, né? Olha que coisa mais linda. Um, um guarda-chuvinha assim de praia. Né, Caíra? Interessante, né? Olha só que coisa mais linda. Ó. Esse cogumelozinho que bonitinho. Que natureza abençoada. Ó. Esses dois troncos aqui, gente, são pés de chaxim. Porém, nós não podemos tocar nele. É mexer aqui... Se encontrar alguém do Ibama, é cadeira certa. Né, Janaína? Com certeza. Não pode, né? Não pode. Ele tem que morrer aqui de velhice mesmo. É. Da natureza. Esse aqui provavelmente tá o Velho, né? Ah, com certeza estão, né? Não pode tocar na natureza. Ele é muito precioso. Bom, agora depois que nós fomos ali naquelas águas gostosas, né? Tomamos aquela água gostosa ali no cano e tudo mais, estamos retornando, gente. Então, nós viemos aqui ver como é que tá, tá tudo bem, tá bonito. O Josué gosta disso, Janaína também. E estamos fazendo uma matéria pra vocês então sobre essas águas aqui. Bebamos as águas, agora estamos voltando. E Matalena tá que tá batendo foto do velho. Mais um pé de chaxinho. Como eu falei, não pode tocar neles. Ô Cícero! Oi! Aqui não é bom pra abelha não. Ah, não? Não sei, elas não gostam muito daqui. Não gostaram muito daqui não, porque eu acho que é muito... Gelado. de água gelada, gelada. né? Gelada. É ah, então você quilômetro. colocou isco aqui? Eu ah. pus três iscas aqui, nenhum pegou, capturou. Por, por, é por conta da... da, do, isso, certo, da né? umidade, por causa disso Da umidade, do frio? Um frio, né? É, lá, ah, tem tudo a ver, ar, né? E ar lá, do mar, lá para baixo, lá pegou, pus oito, pegou em quatro, em cinco. Ah, tem nojo, sim. Tem, Muita água, fica bem fresquinha, é elas não fresco, gostam né? de elas muito de muito. Elas não gostam elas água, mas de meio ambiente mais quente. Entendi. Por causa da temperatura delas, né? Mas, gente, as abelhas podem não ter se dado bem, não, mas se você é, soubesse é. como está gostoso isso aqui, <risos> como é fresquinho aqui, essas árvores abençoadas aqui, meu Deus, dá tá gosto. É Aqui reserva, aqui reserva, aqui ninguém é para mexer mais agora. Mas nunca deveria ter mexido, Nem né? Fazende, tá aí, não pode catar, já, se catar, não pode. Faz, tudo, Martinho, que sabe? beleza, não? Aham. Dá gosto. Vamos lá, José. Eu, eu, eu amo ficar dentro do de mato, o que contexto, né? Ué, e a sua natureza. Cachoeira e água e tal. Tá, a sua ah. natureza é uma natureza de, de, de pessoas que gostam de mato, mateiro e por aí vai. É igual eu também. A Madalena trazendo alimento no meio da mata. Oh, coisa chique, ó. É, a, a, alimento Sim. que tem caloria. Aí tem castanha misturada com a Tem castanha aqui junto, Jana. Não é? Amor, aqui. Amor além da vida. gente, a Madalena pegou. Nos trouxe pirulito e deu pra nós chupar. E nós estamos chupando pirulito. Só agora que nós estamos vendo isso aqui, ó. Ó. Ela pegou todo mundo aqui de calça curta, ó. Pegar minha ah, minha que estuma. que é isso? Olá, deixa Já viu, Janenina? O que? Achou forte. Cadê? Espera ah. aí. Aqui não é caneta azul, não. É sorriso azul. Ah. Olha. Seus dentes tudo azul, gente. Tudo azul, ó. A madalena deu uma chupeta de cor azul pra nós, ó. Aí não ficou que nem largar. Tudo azul, ó. Abra aqui o que quer fazer parte. Vambora, José? Abra aqui o que quer fazer parte. É isso, como eu quero fazer parte dessa brincadeira aqui? Vai! Hum! Tem que assistir no máximo Olha lá gente, ó! Até o, o Kaique, mas olha que eu tô, tô numa posição ruim, Kaique, que lá atrás tá muita luz, aí é. ó, agora sim, olha! É. é uma brincadeira! É na brincadeira, né? Nossa, Kaique! Tá bem azul a sua! Gente, eu tava olhando aqui com o pessoal, conversando com eles e encontrei aquela visão ali, aquela casa, acho que não mora ninguém, né Kaique? Gente, que lugar mais agradável aqui, ó. Hum, dá pra fazer um piquenique aqui da hora. Olha aqui, gente, ó. Que legal. E aqui é fundo, hein. Olha só, aqui é fundo. normal né? Esse aqui não afunda, não não afunda. olha só pessoal, que coisa mais linda, ah, se são hein? meu Deus não sai daqui por nada, só arrastado, não tem jeito, tem que ir embora gostosa ai borboletinha. Não faz isso comigo, não. Ou oh, puxa vida, para. Obrigado, sal. Deve ser sal. Gostei, viu? Muito obrigado por ter parado, viu? Assim você deixa todo mundo feliz. Né, Madalena? Parece uma nave. Olha só. Uma nave se com duas asas. Que bonita. Agora ela parou de acordo mesmo, hein? Ela veio sugar a água do chão. Vai levar para o planeta dela. Que bonita, não? O que, que é isso aí, Cê? Madalena, achou um ninho que me parece que Tá abandonado. Me parece que ele veja flor, a flor, a flor de brilho. Está abandonado, ó. não tem nada. Só... Dá uma aqui. era, era um linho só que tá abandonado, ó. Aqui a prova, ó. Tá vendo? Interessante, né? E uma apontinho no galinho, ó. Olha que bem feito, ó. Oh, que fez, hein? Olha, Madalena, você vai duvidar do que é isso, bem? Trilha de, trilha de cavalo. Cavalo? De, sei lá, é, é. Tudo crino, ó. que inteligente, É o que eu falo. Se a gente não sai de casa e não vai pro meio dos matos, né, bem? A gente não vê essas bênçãos aqui, ó. Olha que bonito, ó. Olha que, que coisa mais linda. Vermelho de um lado e branquinho do outro. E me parece que isso aqui é uma semente. Eu vou tentar. Aproximar mais por aqui. Olha lá que belezinha. Tá vendo? Agora eu vou desligar para usar aquela mesma técnica que eu usei antes. Olha só gente. Que coisa mais interessante. Desfocou o fundo. Focou só essa pequena... Eu creio que é uma semente. Muito bonita, né? Aqui a é... Aqui é a cápsula dela. Se é a cápsula dela, então ali só pode ser uma semente. Certo seria estar com monopé aqui, mas eu não estou. Então eu seguro aqui no peito o que eu posso. E vocês contemplam. Olha, uma simples grama. E alguém veio aqui com um pincelzinho branco. Fez isso, ó. Olha lá que coisa mais linda, ó. pincelou. Ó. A gente vai andando na mata, vai andando no, nos pastos e a gente começa a aprender a valorizar essas belezas que um olho natural não sabe contemplar. Como o meu também, um dia foi assim. Depois que eu e Madalena começamos a mexer com a natureza, com a roça, começamos a perceber essas bênçãos aqui, tá vendo? E eu andando aqui, aí que eu descobri. Muito bom. Agora vocês veem. Vê... vê aí, né? Olha lá, uma grama e suas flores. Olha lá, gente, falta só a malmita. Falta só a malmita. Olha a questão lá né, no alto, ó. Engraçado, eles vêm pra cá e dizem que estão com pressa de comer. Agora, você senta lá. Mineiro é um povo estranho mesmo, né? Nós tá tudo triste. Ô, Madalena, feijão, até você. Pessoal, coloca aí nos comentários. Hashtag Cícero, tira o pé do meu almoço. Hashtag Cícero, tira o pé do meu almoço. Agora você, Madalena. Acabou a brincadeira, Madalena? Madalena tá com fome, não consegue falar. Pensa num povo abençoado. Oh, Deus! Como eu sou uma mulher muito prevenida, vou fazer virar de feijão, vou comer. Peguei ainda. 15? Contei? Biguás! E a cabeça do Kaique e agora a cabeça da Madalena. <risos> Só que o velho que jantava lá pegava mesmo. Gente, eu tô torcendo a coluna aqui para pegar eles. Valeu a pena. Gente, olha só que coisa mais linda. Tá longe, então o sol faz aquilo, né? Uma sirema em cima de um moirão de cerca. Aí, está muito longe. Vai ficar uma belaçura lá, ó. Vai crescer bonito, hein? Vamos, dona Madalena. Acabou a coragem, preta? Vai, tô esperando Estou você. gravando vocês aqui, ó engraçado isso aqui é que nem quando você vai para praia né enche o carro de gente não tem problema nenhum cada um cotovelo o outro dá um jeito se arranja e vão para praia na hora de voltar da praia ah, eu vou nesse lugar aqui não mãe tem alguém cutucando meu minha costela esse lugar tá muito apertado a gente voltando desanimado não vai passear mas na verdade não é que eu desanimado não gente Já estamos com fome e já são meio dia povo bom, povo bom, meu, meu povo. Estou gravando para vocês essa pequena planta. Oh, que coisa boa, minha amiga Mor borboleta. Você sabia que ia gravar? É. Você é linda, viu? Então, tá vendo essa parte mais escura aqui? É terra. Por que é terra? É terra. Tem formiga que fez a casa ali. O sol sumiu lá na mata e eu tenho que alcançá-los. Vamos, vamos, vamos, vamos. Gente, mas o sol agora tá bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Aqui o sol está bem forte. Opa. Ah, levantaram o um voo, os biguás pretos, aqueles que eu filmei ali no pasto, eram os brancos. Deixa eu ver esse, esse lugar aqui, o que, que vai dar. Deixa eu ver, ah, dá para descer. Tranquilo, rapaz! Me, tava, tava me esperando por outro lugar, né? Valeu, valeu. Hã? Opa, opa, opa! Oi? Valeu, valeu. Tá no carro. Vai, Jana. E ô, Cícero? Ah. Eu. tá falando com a Madalena ali? Fala com ele, fica ele lá. Aí, aí não tá aqui, Tá aqui, tá, tá, tá aqui. Tá, tá, você tem é coragem de né? ser Cícero, ó. Ops! É. É, Passei com eu já vi o que é, já vi o que é, o que é, já Hã? que é, já que é, que pensa? que oh, que pensa? Ah. Sei que pensa. Se quer limpar, não é limpa. Não é limpa. Tem que ver que limpar isso aqui. Temporada a água. A água não vem aqui, não. Não é limpa. Pode deixar. E a aranha maior pegou, pegou a menor, ó. Oi. Gente, uma aranha maior pegou uma menor ali, ó. A luta. A luta. Ah não, é uma vespa. A aranha pegou uma vespa. Oi, Ben. A luta das duas ia. A vespa vai escapar. Vai, hein? Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Ó. Olha quem tá aqui, ó. olha quem tá aqui. Isso tá aqui não tá dois com duro hoje. Tá certinho, hein? Tá alto eu perdi essa, gente. Eu perdi o momento que ela liberou a, a mosca. Ela já tá enrolando a mosca. Enrolando. Desculpa, eu falei mosca o tempo todo. Não, não é mosca. É uma. É uma abelha, uma fala, uma, uma, uma, uma vespa. Ela já puxou pro lado dela. E agora vai enrolar a vespa todinho. Que coisa, não. Ela vai... En... Já, já passou... Inoculou veneno na vespa. A vespa debateu, debateu, debateu. Não conseguiu sucesso. Agora ela enrolou a vespa nos fios. E agora pronto. Vai para o seu desjejum. Eu que soprei, viu Eu que soprei, tá Eu soprei, ela subiu, ó Largou água outra mais pra baixo, ó Agora eu estou na parte de cima Da cachoeira e a cachoeira, então Logicamente está ali Nessa cabeceira aqui, ó Esse barulho Dá até vontade de deitar e dormir, não Estou aqui agora, numa árvore, onde tem uma pequena plantinha que nasceu no tronco. Eu achei uma gracinha. A perfeição dessa planta. E é essa aqui, ó. E aqui pra cima tem uma orquídea. E é essa daqui, ó. Dá a impressão que ela tá morta, mas não creio nisso não, porque tem... para cima tem raiz dela. Vou deixar, vou deixar ela à esquerda, tá? Aí, ela à esquerda, ó. E a plantinha que eu disse está nesse tronco aqui ó essa plantinha aqui e agora aqui embaixo cachoeira tá o segundo a janela instalou o seu Deca, ele fez uma pequena usina aqui para produzir energia. Não sei quantos anos atrás, mas com certeza funcionava. E muito bem. Agora nós estamos no fundo, praticamente da casa do Deca eu me lembro que eu andando com ele aqui, ele mostrou uma abelha pra mim. Um desses troncos aqui, ó. Só não sei onde é que essas abelhas estão. Vou mostrar uma coisa que eu encontrei aqui. Algum animalzinho colocou ovo aqui, mas já explodiu. A gente vê cada coisa olhando nessa abençoada natureza. Dá uma olhada naquela folha lá, gente, ó. Deve estar enroscada na casa, no fio da casa daquela aranha lá. Não sei como eu vi isso. A pipa da natureza, Pandorga. Deixa eu continuar. Ah, eu vou ali, ó. Agora eu vou ali. E era aqui que o Seveca tinha o zinho Agora que eu entendi, ó. Era aqui que ele tinha a usina. Que gerava energia, ó. Ó. Com certeza a água entrava aqui, né? Em uma certa velocidade. E caía aqui dentro. que ele fez do lado da, da água. A usina era montada aqui. Eita, coisa boa, deixa eu descer aqui ó, gente você pensa no lugar que tem aranha, é aqui, ali fica a queda d'água né, aqui ficou o que o seu Deca fez, o paredão, a usina era aqui dentro com certeza. que aqui é coisa do Josué. Olha lá. Ele fez mais um lugar para poder pegar. Aí, ó. O José é que gosta de fazer essas coisas, tá vendo? Ah, eu acho que é nesse pé de árvore que tá a abelha que o seu Deca me mostrou. Deixa eu passar aqui primeiro. Certeza que é aqui, ó. Ah, não falei? Até que o velhinho aqui tá com a cabecinha boa Olha, olha lá Que belezinha, né? Tem bastante guardiões Uma saiu Estão limpando alguma coisa, né gente? levanta a volta, viu? e atenção senhoras e senhores próxima partida daqui a alguns segundos o oh, camarada vem alta velocidade vai de bico também com uma abertura daquela tela devagarzinho no zoom Já ver até onde vai a próxima partida tá ruim né? até agora não saiu ninguém mais não Aí, lá, vai sair mais um Aí sim, uma mais outra Levantando o voo Volta pra cá, moça ai a garota, o garoto, não sei Coisa mais linda, né? Olha, mas entra de uma vez, ó Olha Eu tô no devagarzinho Mais uma vez, senhoras e senhores, próximas partidas. Cuidadosa, né? Opa, uma foi. Opa, segunda foi. Vou perguntar o José o que é isso, A gente. Eu não tô tá entendendo. Que beleza, não? Olha só como é que elas entram. Ô, oh, sim Cicinho. Eu tô numa luta aqui pra gravar pra vocês essa florzinha, vocês não acreditam. Existe um lugar certinho de focar, que deve ser esse. Ó. É esse aqui mesmo. Bem delicadinha. Olhei pra baixo e consegui vê-la. Agora veja só. Olha. Como é que eu ia ver isso aqui se eu não tô prestando atenção? Olha que coisa interessante que eu vi aqui. Essa planta, eu creio que algum passarinho trouxe a sementinha dela. Então ela está no tronco dessa árvore aqui. Ali, mais precisamente naquele lugar. Só que ali ela ficou arranchada, onde ela nasceu. Mas olha o que ela fez, ela soltou a raiz. E a raiz está descendo aqui, ó. Ó. Ó. E aqui vai a raiz, e a raiz vai dar a volta no tronco, ó, desculpa o balanço aí que eu tô beira de um barranco, ó, e vai descendo, não sei quanto tempo demorou isso, ó que pra não cair aqui, lá vai a raiz, a raiz vai indo, e o que aconteceu? A raiz chegou no lugar que ela queria. Ela ah, tocou o solo. aí, mas vou falar não dá gosto. Lindo demais, não é? Uma borboletinha pousada na folha de um capim. Cegadinha. Que gracinha. Puxando puxando devagarzinho. Bom, pelo menos é a época de dentro de leão, né? Aqui tem um e aqui tem outro. E várias formiguinhas subindo aí no caule. Fazendo o que eu não sei. Mas com certeza buscando coisa boa, né? Retornando agora para a casa da Janaína. Olha lá o Caíque me chamando lá. Pés de engar? é a casinha dela. Gente, mas foi uma luta achar aquele passarinho ali, viu? Tá cantando só que ela tá granulando porque ela tá lendo primeiro aquelas sementes, aquelas folhas, senão estava no um lugar livre para pegar ele, viu? Que bonitinho, ó. Está num lugar muito ruim de gravar. Tô tentando. Na semente do.. Foi embora. Na semente dos pés de milho-bassoura. Ô Janaína, qual é o nome dessa flor vermelha aqui? Não, aqui nós chamamos de beijinho. Ah é? Aí eu não sei como é que ela conhecida em um outro lugar. Pode ser que seja assim também. Bom, comestível ela é. Mas a gente tem medo de comer ela, não sei. Quem falou pra você que ela é comestível? Mas eu nunca comi, não. Faz um teste. Diz que ela faz prato, Cícero. Ah, é? É. Bom, bonita ela é, né? Uhum.